Bom dia, galerinha! Vamos cá pegando nosso caminho. Tudo job! Vamos um salve aqui pra galera lá de Paripe. Até do nosso brother aí o Fábio Costa. Pediu gentilmente pra gente fazer um vídeo dando dicas de corredor. Vamos pegar um corredor, pa, que ele vai comprar a brosa agora no final do ano. Ele é puta velho de carro, mas não é de de moto. Bom, eu, eu sou habilitado para carro, mas jura você, não sinto confiança nem de de tirar o carro da garagem. Então meu velho, é o seguinte, bom. Primeiro ponto, seja qual for o veículo, manter a manutenção em dia. Isso aí eu vou, eu vou falar até... Raul, <risos> como é que a gente faz um cachorro quente? Ó? Primeiro você tem que manter a manutenção em dia do, do pão e da, da salsicha, né? Pra ela não falhar. Mas, olha, essa sinalera aqui, velho, eu, eu, eu ignoro porque... Esse ponto é perigoso, não vou ficar aqui de bobeira. Qualquer manutenção em dia, principalmente freio. Corredor exige destreza, coragem e freio. Por caso de merda, você tem que frear, tem que parar. Um outro ponto é você conhecer a largura de sua moto. Largura e altura. A altura do guidão para... Ah, tá no neutro já, que maravilha altura aqui do guidão para você saber quando é que o retrovisor dos carros vão passar por baixo ou pode bater. Nunca esquecendo também que existe o seu retrovisor. Pera, deixa eu botar, vamos escapar voltar aqui, tem um. um dare se tocando aqui, porra que fudeu. esse no largura e altura, e se você pegar com a prática, você vai andando você vai descobrir isso. Aqui, ó, desse você vem na direção do retrovisor do cara, para o cara saber que você tá atrás dele. O melhor lugar que eu acho para ultrapassar é quando tem dois carros assim, um do lado do outro. Por quê? Porque é certeza que tá gravando já. Tá. É certeza que ele não vai te dar uma fechada. A não ser que ele queira bater no, no outro carro, né? Existe também uma velocidade de segurança, isso aí é pessoal. É onde você se sente bem. Não, aqui eu, eu tenho controle. A partir daqui eu já, já tenho problemas. para saber qual é a sua velocidade tem gente que anda bem a 80 tem gente que anda bem a 100 tem gente que anda 40 pois é uma coisa que tem que prestar atenção também é quando tiver ultrapassando um carro e por exemplo é, eles não estão alinhados vou aqui tirar mais para vocês entenderem o que eu estou falando Aqui, aqui é, eu acho um pouco perigoso, porque ele pode jogar pra de carro. Sempre dá uma buzinadinha. De leve. E aqui é... Pô, tá muito aberto, né? Aqui, não dá nem pra dizer que é corredor. Ah, tá espaçoso. Lá no a gente vai trabalhar isso aqui. Mais calma. Uma coisa que é legal também é sua moto ter arranque, ter torque, pra caso você precise sair de uma situação mais complicada, você chamar ela. É legal você manter o motor cheio, rotações altas, a casa tem que fazer uma troca de marcha lá, ela poder esse arranque. Retrovisor em corredor você não precisa se preocupar muito, não com o seu. O quesito que eu falo assim de, de, de vir gente atrás. Porque não vem, né? Corredor estreito, ninguém vai te ultrapassar. Pode? Pode, quando tem espaço. Mas aí o que é que você faz? Uma oh, maravilha, olha rapaz. Prato cheio. Então vamos lá. Tá vendo já reduzi? Pá. Sempre observando os retrovisores, os piscas, os pneus, os caras, caso alguém tente fazer uma gracinha, te fechar, mudar de faixa. A mão é sempre em cima do freio dianteiro. A outra da embreagem fica esperta, que caso precise fazer uma redução, uma troca de marcha, ela tem que trabalhar rápido. qualquer coisa esse cara na minha frente vai me fuder. Então vamos tentar exercitar a ultrapassagem em corredores espaço. E este motor vai embora. Se você tiver um escape esportivo melhor ainda né, você pode fazer uma zoncada. pra todo mundo ouvir. Não precisa fazer presepada demais. ajuda ninguém eu, eu acho meio meio meio arrogante ficar fazendo cabeça <risos> na educação sempre funciona sempre ligado sempre ligado atenção máxima Ó, ele tá piscando pra cá, mas ele não tem como vir pra cá, então eu posso vir. Ó daqui, ó. O televisor é mais alto, então eu posso. Ó, o cara aqui, ó. Fica ligado, fica ligado. Qualquer movimentozinho dos caras, você larga o acelerador, já fica aguardando qual vai ser a reação dele. abrir um espaço, ele poderia vir pra cá então você já fica calculando isso ó, aqui ó, aqui tem espaço, ele pode vir então você já fica esperto Opa, hum, aqui tá apertado não era pra ter vindo pra cá troca de faixa, reduz, olha você olha pros carros mas você olha mais pra ver se não não vê alguma moto vindo porque a moto chega rápido o carro não é grande você consegue enxergar Ela é uma moto leve, ela é macia, tem um bom jogo Dá pra dar uma sambada legal com ela Pra cá, sempre ligado olhar no seu momento, eita, mas não um bate, bate na porra isso aqui agora, ontem bateu um cara, quer dizer, dois carros, não um cara que eu vi uma mulher saindo, hoje já tem outro. Tá entrando, reduz. Ó, o cara aqui tá, não sei pra que lado ele vai. Nem todo mundo avisa, mas faça a sua parte. Quando tiver assim, entrada de rua, não se jogue de vez. Porque pode vir um cara de outra faixa querer passar por você. Fique na sua. Antes eu não gostava muito de buzinar não Não era bem, não gostava é, Não presta atenção Segura, segura in, in Walk away, walk away. Mm -mm -mm -mm. Walk away, walk away. Way no. Embora? azul com um laranja isso seria comum tivesse de tarde mas nesse horário Opa, segura Uma coisa que eu aprendi quando me ensinaram a, a dirigir é sempre olhe a frente não olhe só o seu carro imediato. Preste atenção pelo menos dois carros à frente. E é claro, ele é dele para baixo né, você vai prestar atenção nele, que é o seu imediato e os dois da frente dele. Cheia de lama Preciso de férias Ai, ai É, lá vai é eu Agora a coisa que eu não recomendo é quando você estiver assim. Estiver triste, emocionalmente ficar um abalado, sei lá, tá meio desatento, desligado. O ideal é você não pilotar nesse momento, porque você fica muito aéreo. Então tente se reanimar, tente melhorar. Ah, depois você pilota. Ou se for pilotar, anda devagar, vá, vá na manha, não arrisque muita coisa. Pilote bem tranquilo. Não tem a atenção de puder. A gente quando tá triste fica muito disperso. É isso aí, galera. Terminando aqui Um abraço pra vocês Até o nosso próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau